Fala galera, beleza? Tô contando aqui com mais um vídeo Dez amigos pra vocês mais um vídeo sobre filmes aqui no canal, rapaziada Faz tempo que eu não trago vídeo sobre filmes aí pra vocês, mano É um estilo de... Mano, acabei de tomar café, tô, tô elétrico Até botei só aqui pra não ficar tão elétrico assim Mas é um estilo de conteúdo que eu gosto aqui no canal Porém, dá bastante trabalho, né rapaziada Então, deixa o like aí se inscreve... Não, só deixa o like aí, na verdade Se inscreve no canal também pra ajudar E rapaziada, não tô... No meu cenário Mas eu formei um mini cenário aqui Só para gravar que Que eu tive essa ideia do nada E eu quis gravar agora Senão eu ia perder o roteiro dez, Os 10 filmes mais vendidos da Marvel Agora foi Depois de 3 tentativas agora foi Então rapaziada Eu vou estar tá falando os 10 filmes mais vendidos E quanto eles renderam é, ao, ao todo né Todo mundo aí Rapaziada são muitos bilhões Então bora lá Vou tirar meu óculos aqui para. Então bora lá Vou tirar meu óculos aqui para Poder ver, senão não consigo ver. Pronto, rapaziada, bora lá então. O 10, eu vou do, começar do 10 pra, tá pra cima, tá ligado? O primeiro, mano, tem um bagulho aqui que é muito estranho, tá ligado? Nessa lista. Tem uma comenda na lista da Marvel, não sei como é que... O, dez, o décimo, décimo filme aqui, rapaziada, é o Homem-Aranha Longe de Casa, rapaziada. Rendeu aí pra Marvel Studio aí um... 1.131 bilhões e tá ali o resultado aí que eu vou estar mostrando pra vocês Mas é esse número aí Mano, é, é muita, é muita grana, mano, na moral, mano Mas é obviamente, né, rapaziada eu, Tipo, esses filmes aí dão muito trabalho como edição de imagem, tá ligado Como, tipo, gráfico, essas paradas aí dá muito trabalho, mano Imagina o tempo que eles devem demorar pra fazer, né Tipo, os Vingadores demorou, o primeiro o primeiro vingador demorou dois anos pra ser feito, né então foi tipo dois, de dois anos pra lá eles já estavam criando o Guerra. o Guerra Finito, não, é, é o Vingadores Ultimato, tá ligado? Foi criado em, o Vingadores. Guerra Finito foi criado em 2018. É, no finalzinho de 2018 aí, eles já estavam criando. É, já estavam começando a fazer o Vingadores Ultimato. Porque até depois eles lançaram logo depois no ano seguinte. Então foi muito louco, mano. E o próximo filme aqui é o Capitão América, que rendeu um, mil... um ponto... Você tá deixando aí que o número é bem grande. Mano. 1.153 bilhões aí pra Marvel É, rendeu ba basicamente igual o Spider-Man, né mano Aqui, rapaziada, tá como os 10 filmes mais vendidos de super-herói, né Então aqui também tá um... O... Botaram um... Caralho, mano Caralho, mano Agora que eu vi, mano Os Incríveis, cara Rendeu muita grana pra, pra Marvel, tá ligado que é... que é basicamente a Disney, né Então, rendeu 1.242 aí, bilhões aí pra Mario. E o próximo filme, é esse, que é o sexto, né, já estamos no sexto já tamo no sexto, Pantera Negra, o primeiro Pantera Negra aí, mano Loucura, mano, loucura, loucura Caramba, o Pantera Negra quase rendeu a mesma coisa que eu... É, faltou um pouquinho ali pra pros incríveis aí conseguir passar, mano Mas rendeu 1.242 bilhões aí pra Mario. Caramba, é muito grande E o quinto, rapaziada, vocês já deixaram o like? Quer saber já logo do quinto? Mas o quinto aí, mano, foi o os Vingadores... Era de outro, é. Os jogadores eram de outro. mano. Pra mim, esses jogadores é, é muito da hora, tá ligado? E muito engraçado também a parte do, dos heróis, tá ligado? Que a hora que o, o, o Thor lá faz aquela brincadeira lá de, de ver quem é digno do Matheus do Thor. E até o, o Capitão América dá uma levantadinha aí, mas obviamente ele vai falar que ele não consegue. Mas no naquele filme dele ele já sabia que ele era era digno do hotel do Thor, tá ligado? Então foi uma chave aí que a Marvel fez aí pra dar entrada aí nos Vingadores Ultimato. O quarto filme... os quarto filme é o primeiro Vingadores... Ah, mano, eu não tinha falado antes quanto que ele rendeu Era de Unto. Rendeu 1 bilhão, 1 bilhão e 405 bilhões aí da Marvel E o próximo Vingadores aí, o quarto é o Vingadores Primeiro, o primeiro filme de Vingadores aí A primeira fase, a primeira fase da quarta aí da Marvel Foi o, o criado em 2012, né, mano? Caramba, faz muito tempo já já é, O primeiro Vingadores aí rendeu 1.518 ponto, ponto bilhões de dólares Caralho, é muito grande mano, Caramba, mano Tipo, os filmes mais antigos Ganham dos filmes mais novos, basicamente tá Vingadores ganhou do Capitão América, do Pantera Negra Ganhou do Pantera Negra E do Homem-Aranha também, mano Obviamente, né, mano Porque tava todos eles ali, mano Vocês sabiam que o primeiro Vingadores Era pro Homem-Aranha tá tá nesse Vingadores aí Deu uma quebra de contrato aí com a Sony Então a Marvel não colocou, mano Tem até um trailer, mano Eu lembro que eu vi um trailer do Vingadores A hora que eles estão lá, o Marvel, o pega o martel, essas paradas aí, mano, o Thor, o... o Capitão América pega o martel, o escudo, tá os Vingadores girando ali, a câmera tá girando entre eles. E nessa parte aí, o Homem-Aranha tá nessa parte, nesse dele. Não rolou, mano, ainda bem que não rolou, porque senão não ia ser tão emocionante assim a hora que o Homem-Aranha entrasse aí no, no... É, no Guerra Civil, era é, Guerra Civil não, era é, Guerra Civil. Capitão América Guerra Civil. E o próximo filme aí, rapaziada... Calma aí, Ó, falei do... Falei, falei, falei, falei, falei... Falei do Homem-Aranha do aqui, mano. Mas o Homem-Aranha aqui não ficou pra trás, não, mano. O Homem-Aranha aqui, ó... O, o... O Multiverso da Loucura aqui, mano, ficou em terceiro lugar com 1.900 bilhões aí 901 bilhões aí Deixa eu ver se ficou um pouquinho atrás mano. É, ficou bastante atrás o jogadores Mas também é um filme antigo, né, mano, que os gráficos lá não eram tão bons, e tal Tu vê os gráficos hoje da, da Marvel antiga e pra hoje você não consegue ver, tá ligado? Primeiro você tem que ver os antigos pra depois começar ao par de nível, tá ligado? E o próximo filme aqui, que, que obviamente, rapaziada, o Guerra Infinita aí, mano, deu muita grana para Marvel, foi uh, avaliado em 2.48 bilhões de dólares, mano, deixa eu ver. É, não ficou tão baixo do orçamento do Homem-Aranha, mas ficou bastante baixo, um pouquinho abaixo. O Homem-Aranha foi 1.901 bilhões, e o, o Vingadores do é, Guerra Infinita foi 2.48 Mano, é muita grana, é muita grana Mas você vê que os caras tem que pagar é, roteiristas, essas paradas aí Metade vai pra Marvel, só um pouquinho, tá ligado E o primeiro, claro, rapaziada É o primeiro, sem dúvida, É o Vingadores Ultimata Aí, mano, que acabou com a fase da Marvel Aí, 4, né Obviamente tem mais fase aí E, mano, sinceramente Eu tô meio desapontado aí Um pouco com as a parte de quarto, tá ligado? Porque tem uns filmes aí que não são tão bons, assim, mano. O último filme que eu vi foi, isso. foi o Homem-Aranha, tivesse Multiverso da Loucura aí, mas depois eu nunca mais, nunca mais vi, tá ligado? Eu tentei, eu tentei ver, eu fiquei em dúvida de ver o Doutor Estranho aí, mano, mas o novo Doutor Estranho, mas, sei lá, mano, tipo, sei lá, não tô mais curtindo a Marvel. Sei lá, parece que perdeu aquela, aquela essência, tá ligado? De, de ah, os Vingadores e tal, depois que botaram todos os heróis aí junto, mano. Perdeu um pouco da essência, tá ligado? E também mataram os inventários dos heróis também. Mataram a Viva Negra, mataram a Gamora, mataram um monte de gente aí no Ultimate, né? Então, os, os Vingadores aí acabou perdendo um pouco a, a essência que tinha na fase 4. Essa é a minha opinião, basicamente, da, da Marvel, tá ligado? Perdeu um um pouco daquela essência, daquela nostalgia lá que você tem durante os filmes mas é isso aí rapaziada, esse foi o vídeo aí, se você gostou deixa o like, um show diferente, não é no meu cenário tô aqui com a minha caneca aqui dá da... um... Hey, tô fazendo um vídeo da Marvel com a caneca da DC, Olha as ideias mas é isso aí rapaziada, se você curtiu deixa o like aí, se inscreve no canal mano, eu posso estar tá trazendo mais, tá ligado? porque tem muito mais aqui, é... muito mais filmes mano, tem muito filme aqui eu posso estar tá trazendo os filmes mais vistos aí de super-herói, tá ligado? Como o senhor dos entrevistas apareceu do nada aí Então, rapaziada, foi um show diferente de vídeo Se você gostou, deixa o like aí e se inscreve no canal Se você gostou, rapaziada, deixa o like aí e se inscreve no canal para tá ajudando aí a o canal chegar a 27 mil Mano, vamos deixar uma meta, rapaziada Com a volta aí dos vídeos do filmes, eu quero fazer mais Mesmo que dê muito trabalho aí pra mim tá, tá fazendo esse, esse vídeo aí mas se você gostou, clique o like, vamos bater uma meta, deixa eu ver, 30 likes aí, bora 30 likes aí Para deixar aquela volta do filmes aí, ó Legalzinho, vou deixar 30 like aí 30 likes aí eu volto com mais vídeo aí E deixa sugestões aí de vídeo de filme aí é, Posso fazer o da Pixar O da Pixar, da do Dory É da DC mesmo, da própria DC mesmo que já tô com a caneca da DC aqui Então já, já mostra que eu quero fazer da DC Então o próximo vídeo aí pode ser da DC Pode ser da Marvel Comenta aí, não, da Marvel não Comenta aí que eu vou estar tá fazendo pra vocês É isso aí rapaziada Tamo junto, até o próximo vídeo aí. Mano, tava sem ideia, então deixa, deixa o like aí. Deixa mais ideias aí pra mim tá fazendo. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo aí. Fui.